Os trólebos remetem ao passado, mas ainda circulam pela cidade. Movidos à eletricidade, eles chegaram à metrópole em 1949 para substituir os bônus. O que pouca gente sabe é que as linhas de trólebos passam por lugares que também fazem parte da história de São Paulo. É o caso do trajeto da pioneira Cardoso de Almeida, que nos dá a oportunidade de visitar as principais atrações do centro, pagando apenas R$ 2,70. Você repara nos lugares por onde o ônibus passa? É melhor olhar o que tem do lado de fora da janela. Aqui é um dos pontos de passagem do trólebus. Como vocês podem ver, nesta mesma esquina encontramos diversos pontos que ajudaram a construir a história de São Paulo. A Praça Ramos, onde está localizado o Teatro Municipal, o Shopping Light e o Viaduto do Chá. Localizado no Vale do Anhangabaú, o Viaduto do Chá é o primeiro viaduto de São Paulo. Por lá sempre passavam as pessoas mais refinadas. Hoje a situação mudou e são os populares que transitam pelo viaduto. Olhando pela mesma janela do ônibus, ao atravessar o Viaduto do Chá, encontramos o Otton Palace e a Prefeitura Municipal de São Paulo, que voltou a se localizar no centro da cidade na gestão de Marta Suplicy. Outro ponto do caminho do trólebus é a Praça da Sé, onde encontramos a sua famosa catedral e o marco zero. No início do século XX, foi construída a Catedral da Sé, dando o nome à famosa Praça dos Paulistanos. A praça retrata como ninguém a variedade de pessoas que transitam por São Paulo. Os profetas fervorosos se deparam com a tranquilidade de outros e os moradores de rua esperam ali uma salvação para suas vidas. No marco zero, estão indicadas as distâncias de todas as rodovias que partem de São Paulo. O pátio do colégio é o marco inicial do nascimento da cidade de São Paulo e foi o escolhido para iniciar a catequização dos indígenas. O pátio foi sede do governo paulista entre os anos de 1765 e 1908, servindo como palácio dos governadores. Atualmente, é administrado pela Companhia de Jesus seu complexo abriga diversas atividades culturais e religiosas, como um museu, a igreja, uma biblioteca temática e projetos sociais. Ainda no trajeto, num ponto mais agitado, vemos o cinema Marabá, que foi reformado e reaberto ao público ano passado, sem perder seu charme de outras épocas. Em seguida, o trolebus passa pelo famoso cruzamento da Ipiranga com a São João, pela tradicional Galeria Olido e pela descolada Galeria do Rock. Não desça antes de passar pela Praça da República, que é um dos mais tradicionais pontos de São Paulo. Antigamente, o lugar era conhecido como Largo dos Curros. Era ali que os paulistanos do século XIX se divertiam ao assistir rodeios e touradas da época. Agora que você já sabe que é possível conhecer os pontos importantes da cidade andando de ônibus, não deixe que o caos do trânsito atrapalhe sua vista e transforme o hábito em um passeio cultural. Basta reparar o que tem à sua volta. Quem sabe você não descobre novos caminhos pela cidade.